Meu Deus, eu vou ganhar Robux agora. Aqui, Rebecks. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou ganhar Robux, finalmente. Eu tô falando sério. Isso aqui vai funcionar. Certeza. Certeza que vai funcionar, mano. Que isso aqui, mano? O que isso aqui, mano? O que é isso, mano? Esse carrão, mano. Meu Deus. Os ovos. Meu Deus. Meu Deus! Que que é esse tool? Meu Deus! texto aqui! Tão lixo esse negócio, mano! Ah, meu Deus! Que jogo top! para de bater, Ah, mano! Mas, mano! Eu espero que... Eu, eu... Dois... Duas moedas... Ah! Meu Deus, mano! Que jogo bem feito! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou ganhar Robux agora! Meu Deus!